Olá, amigos e amigas do Matemática Pop! Eu tô aqui para mais um vídeo sobre... Agora in... eu vou iniciar uma série uh, chamada Funções. Porém, antes de entrar fundo nesse tema, que é um tema extremamente complexo e importantíssimo para matemática, nós... Uh, eu vou trazer, lembrar alguns pontos, falar sobre plano cartesiano e sobre... Pares ordenados Que são a colocação de pontos no plano Que isso vai ser muito útil para a noção de função Então vamos começar um pouquinho sobre esse tema Prometo que vai ser uma aula bem rápida Para depois a gente poder iniciar o tema de funções Falou? Então acompanhem Na aula Bom, primeiro de tudo Vamos definir o que é esse plano cartesiano tá então, eu peguei alguns pontos mais importantes que definem o plano cartesiano que diz o seguinte então, o plano cartesiano é um objeto um objeto matemático composto por primeiro duas retas numéricas perpendiculares ou seja uh, forma um ângulo de 90 graus estruturar aqui esboçar Então duas retas perpendiculares assim, tá? Então significa que elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Aqui formam um ângulo de 90 graus. Retas numéricas. Então significa que elas são. Eu posso segmentá-las aqui, né? E atribuir dois, três valores e assim por diante, em ordem crescente da esquerda para direita e de baixo para cima, um, dois e aqui menos um, menos dois e assim por diante. Eu já estou numerando de acordo com os ah, o seguinte item fala, -se, fala assim que possuem apenas um ponto em comum que nós vamos chamar então de origem do sistema. É o único ponto em comum. É a origem do sistema. Aqui é onde ambas valem zero. Seja essa reta horizontal aqui vale zero ou a vertical zero. Vai ser o ponto de partida. Então à direita eu tenho valores positivos, à esquerda valores negativos. Para cima valores positivos, para baixo valores negativos. Tá? Ela é usada fundamentalmente para sistemas Uh, o sistematizar técnicas de localização no plano E ela foi idealizada por René Descartes Ele foi um dos grandes descobridores da, da antiguidade né? que Ele é responsável por vários, uh, vários temas né? que nós abordamos ainda hoje E ele que idealizou esse sistema de eixos René Descartes Então por isso o sistema de... Uh, plano cartesiano de descartes. Agora vamos para um, um exemplo aqui e abordar os, a, o sistema de pares ordenados né, o a forma de localização dos pontos, como que se comportam. Então, pares ordenados vamos entrar aqui pares ordenados como o nome sugere são pares de números tá? pares de números ordenados, tá ordenado pares, porque são dois ordenados. Porque uh, aqui, por nesse primeiro exemplo, desse ponto A aqui, 3 e 5 é diferente do ponto 5 e 3, tá? ele precisa ter essa ordem, obedecer essa ordem. Como que ele funciona? Bom, sabendo então que esse sistema de eixos horizontal e vertical ele tem a numeração partindo do zero nós vamos uh, tradicionalmente a gente chama os, os valores do eixo horizontal ou o eixo das abscissas tá e aqui o eixo vertical por vezes é chamado de eixo y o eixo das ordenadas. Okay. Então por isso que nós costumamos de forma geral, genérica, vamos chamar de um ponto qualquer Ele tem que obedecer essas, essa característica Ele tá? não tem como eu representar um ponto apenas com um único número Eu preciso de um par ordenado Então, vou pegar esse primeiro exemplo aqui Ponto A de coordenadas 3 e 5 então, o 3 indica a localização no eixo X, ou o eixo das abscissas. Então, vamos só marcar aqui, 3 e 5 é a representação que eu tenho no eixo das ordenadas, aqui. Então, a projeção destes, ó, veja que eu vou projetar o 5 de forma paralela ao eixo X, e aqui o 3 eu vou projetar paralelo ao eixo Y. Onde eles se encontrarem é onde eu tenho a localização do meu ponto. Okay? Vou pegar um outro exemplo: menos uh, 2 e menos 3. Então, menos 2 representa, eu marco aqui no eixo X e menos 3 no eixo Y. Então, a projeção de ambos. Nossa, saiu torto. Vou me indicar a localização desse ponto B aqui, de coordenadas menos 2 e menos 3. Já o ponto C, de coordenadas 0 e 2, é uma, outra, uma analogia que eu faço que é interessante, que é muito útil aqui nesse caso do ponto C. Eu costumo dizer que x ele me dá o deslocamento lateral, tá? E o y me dá esse deslocamento, seja lá para cima ou para baixo. Então, se ele tem coordenada x igual a zero, então ele não tem deslocamento lateral. O ponto vai estar tá em cima do eixo y. Ele não se desloca nem para direita nem para esquerda, apenas para cima dois pontos. Então, tá aqui. Que é uma característica interessante. Quando Uh, o valor da abscissa for zero, significa que o ponto está em cima do eixo das ordenadas e o contrário também vale menos 4 e zero, então veja que o zero, ele não tem esse deslocamento, ele não vai estar nem para cima nem para baixo ele está em cima do eixo das abscissas, ou do eixo x em qual posição? no x equivalente a menos 4 está aqui o ponto D algumas outras uh, peculiaridades nós costumamos dividir em quadrantes, nós temos quatro quadrantes, então... Vamos só mudar a corzinha aqui. Esse aqui nós dizemos que é o primeiro quadrante. Da esquerda, a partir daqui, no sentido anti-horário, então, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Existem umas características interessantes a se observar Que uh, quando as coordenadas ambas são positivas O ponto está no primeiro quadrante Ele vai estar no segundo quadrante quando? Veja quando ele estiver para cima aqui e para a esquerda no x, Então ele vai ter que ter o x negativo e o y positivo ele vai estar no terceiro quadrante quando ele estiver para a esquerda e para baixo, então ambos, ambas as coordenadas serão negativas, indica que esse ponto está no terceiro quadrante E por fim ele vai estar no quarto quadrante quando ele estiver para a direita e para baixo, para a direita então, positivo e para baixo negativo São Algumas características interessantes a se observar quando a gente estiver pontuando, colocando alguns pontos, localizando pontos no plano, certo? forma bem sucinta. Próxima aula a gente entra, vai utilizar esses aspectos para funções, então uh, fiquem ligados, até a próxima, tá? curtam a página, compartilhem, tá? enfim, até mais pessoal.